Um silêncio, um silêncio ensurdecedor, uma coisa de louco. Grifei a palavra porra e perguntei para eles, o que é essa palavra? Morfologicamente falando, uhum. eles disseram, substantivo, professora. Eu falei, muito obrigada. Apaguei a frase. Escrevi, porra, exclamação, tropecei na pedra. O que é essa palavra agora, querido aluno? Aí o aluno, não sei. Aí eu respondi, é uma interjeição. Interjeição é toda palavra que a gente utiliza para exprimir emoção. Uhum. Ah, tá, professora, entendi. Apaguei de novo. Escrevi, Jesus Cristo é o Senhor. Grifei Jesus Cristo e perguntei, o que é Jesus Cristo? Eles disseram, substantivo, professora. Maravilha. Apaguei e finalmente escrevi, Jesus! Exclamação. Tropecei na pedra. Grifei Jesus e perguntei, alunos, o que é Jesus agora? A eles, interjeição. Eu falei, matéria dada da porra Jesus Cristo, se exprimir emoção, tudo é interjeição. Pode conversar. Bom pra caralho. Opa. É e é outra verdade. coisa, é verdade. nesse caso da pedra é a prova de que Jesus não existe. Por quê? Porque a dor do caralho, porra. <risos> porra, Jesus não me salvou nessa porra? Aí Deixou fui demitida, topada, né, gente? Né? Mas olha, ninguém esqueceu. Jamais. É o um método Cintia Chaves Jamais. de Jamais, Poxa, e você foi demitida de 10 de escolas por causa disso, então. É. Né? Vamos lá, perguntinha do Dick Ausper. Oh, olha Dick. aí, Vai, irmão. Uh, uh, salve, Carioca e Bola. Cíntia, aprender a língua latina é muito mais fácil do que ap aprender inglês. Desculpa, pois na nossa língua o que, o que você vê é o que você fala. Procede? Tá namorando o Morgado ainda? Eu nunca morgado. namorei o um Morgado. Eles falavam que eu namorava o Bola. Que namora... é. É. Inventam pra caralho. É, né? Eles têm que, que decidir. Vou repetir que eu li mal pra caralho, porque às vezes a pessoa escreve mal, né? Aprender uma língua latina é muito mais fácil do que aprender inglês. <risos>